Não deixe para amanhã o que você pode e deve fazer hoje. Um dos grandes problemas que a gente encontra na orientação de TCC é que as pessoas não constroem um cronograma do que deve ser feito, como deve ser feito e quando deve ser feito. Por isso é importante que você tenha na sua rotina meia hora, uma hora, uma hora e meia e dedique-se ao seu TCC. Mas também não adianta ficar o dia todo, porque chega uma hora que a gente trava que você não consegue mais ler e escrever. Por isso, fica aqui a dica. É melhor você ter meia hora de qualidade, sem Instagram, Facebook, WhatsApp, do que três horas ficando disperso. Por isso, tenha disciplina para você se programar dentro do seu tempo e reservar, reservar aí 30 minutos, uma hora por dia e se desligar do mundo focando no seu TCC. Lembre-se, meia hora com qualidade é melhor do que 3 horas sem nada. Quer muito mais dicas e orientações? Acesse o meu canal no Youtube e o canal do professor Fábio Gomes, TCC Agora Vai, tem muito material disponível para lhe ajudar.